Foi. E aí, Gog do mal Todos bem, graças a Deus Eu também estou bem, graças a Deus Você está bem, irmão? Eu estou bem Se você está bem, eu estou bem Mulher feliz, casamento feliz Esse é o, é o lema nosso, certo? <risos> Uma diquinha super rapidinha aqui, ó Bastante gente pergunta também Arruela anodizada Isso aqui se chama arruela anodizada O que, que ela vem, ó? Ela vem Aqui, ó, vem 2 4 6 8 10 arruela e 10 parafusinho de inox M6. Certo? Ó, você coloca ele assim. Ó. ó, ele vem assim. Tem várias cores, tem azul, vermelho, preto, tem desse aqui camaleão, tem vários modelos. Ó, ela fica assim bonitinha, ó. isso aqui é para dar um charmezinho, né? O menino, acho que ele acho que ele achou, sonhou que tinha uns 50 carros na garagem e olha o tanto que ele comprou, ó. <risos> Fora os outros dois aqui que eu já abri, né? Ó, já tem dois abertos Aí ele falou, mano, põe onde der para colocar Falei, então tá bom O que, que a gente vai fazer? Vai colocar aqui, ó Igual tem no meus carros Que muita gente pergunta Por isso que a gente tá gravando o vídeo Como que faz para colocar aqui? Ó, eu já deixei o parafusinho solto Ó, você vem tira esse parafusinho aqui É um parafusinho 10 O que que você faz? Do jeito que tá o parafuso, você vai passar um macho M6. Não precisa refurar nada. Já é na medida. Ó, você cata um macho M6. Para quem não sabe o que, que é um macho, é isso. Para quem que não sabe o que, que é um macho alfa, é isso. É, hoje eu não tô com o macacão, não vai dar para mostrar o macho completo. Mas um macho de verdade é isso. <risos> fechou? Tá muito calor, né, amor? É. Esse é um macho M6, Certo. Que corresponde a esse parafuso. Eu, tô, eu acho que eu estou falando muito bonito, né, amor? Nossa. Corresponde. a É evolução. Ó, é a mesma rosca desse parafuso M6. Certo? O que, que a gente faz? Cata aqui. Passa esse macho aqui. Já vai fazer a rosca. Não precisa refurar nada. Você vem com o parafusinho. Um o Aqui, ó. Vem com o parafusinho. Pega a chavinha, bota aqui Olha, É isso! Que ó, fala se não fica um charme Outra, Outro lugar que dá para colocar isso Que eu vou colocar no caso, certo? Como ele falou que pode usar à vontade Vou colocar na onde? Vou colocar aqui, ó Na trava aqui do capô original Só que isso aqui, qual que é a pegada? Arranca um por vez Passa uma broca M4 aqui E aí vai ter que colocar uma porquinha por baixo, né? Porque isso aqui não vai ter como fazer a rosca Então você coloca uma porquinha M6 por baixo e já era Outro lugar que eu vou colocar, onde é? Aqui, ó, já coloquei um Tá com esses zinger nuts aqui, ó Vou tirar isso aqui, porque tem uns que tem, uns que não tem Uns tá quebrado, Então vou tirar tudo isso aqui que tá meio feião, Certo? Tira, arranca o prisioneirozinho que é esse aqui, ó. Como que arranca o prisioneiro? Vamos mostrar um aqui, mano, rapidinho. Fica daqui. Ó. você arrancar. Primeiro você tem que arrancar esse igreja aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Esse aqui, no caso, tá com uma porquinha aqui embaixo. Você vem e solta essa porca. Solta ela até... Mais ou menos aqui em cima, ó. Como que você faz pra arrancar ela sem tirar a tampa, ó Você vem com outra porquinha Ó Até cobrir toda a rosca Aí você vem Segura de cima E aperta uma contra a outra, sabe? Uma pra um lado, outra pra outro. É lado. Esse fio aqui tá meio atrapalhando mas Vai, vai, vai funcionar, ó Aperta uma contra a outra Aí você vem Ó Mostra de cima, acho que assim pega também, né? Ó Vem uma contra a outra, ó Aí ela já vai soltando, tá vendo? Até tirar o prisioneiro daqui, ó É importante soltar Começar a soltar Pela de baixo, tá? Porque se você começar a soltar pela de cima Ela vai soltar só a porca de cima É isso, ó Tá solto o prisioneiro Certo? O que que faz? Cata uma dessa a tampa de válvula é bem simplesinha Cata uma roelinha Que já é a mesma rosca Aqui já é M6 em todo o cabeçote AP Vem e coloca Colocou, apertou, lindo Aqui também é importante fazer o que? Tira uma por vez. Não vai tirar tudo e depois vir fazendo pra quê? Pra não ter o perigo de, de dar vazamento. Fechou? É isso. Aí agora eu vou fazer tudo isso. Depois a gente volta com o resultado pronto. Né amor? É. É isso aí. Fechou. Então vamos lá pessoal, finalizando aqui o vídeo. Gostou? <risos> finalizando aqui o vídeo, coisas que acontecem no bastidores, né? <risos> Aquela mãozinha boba, vocês entendem? Ai, então, vamos lá. Finalizando o vídeo vou mostrar pra vocês aqui onde a gente trocou, ó. Troquei aqui, ó. Troquei todas aqui das duas laterais, ó. Olha, ficou um charme, né? Coloquei aqui também, já que era para gastar, vamos gastar, né? Ó, coloquei aqui. Coloquei na tampa. Aqui, ó, toda a tampa. Tirei aquele fio que tava aqui. Passei por baixo. Pá. Coloquei desse lado aqui. Aqui já tinha. Aqui também já tinham colocado. Não sei quem colocou. Ó, outro lugar também. Legal que eu coloquei. novo. Vem cá, ver Ó. Ai, que bonito. Só que aqui eu coloquei uma, aqui é parafuso M5, tá? Como eu tinha um parafusinho desse M5, aí muda só a rosca daqui, é um M5. Aí. Ó. Nossa, muito bonitinho. um charmezinho? Coisinha. Um vindo. charme. Coisa, fofa. são pequenos detalhes, né, meu? Que vai deixando o carro a nossa cara. Fechou? Gostou do vídeo? Gostei, e o preço. Simplesinho, né? Ó, isso aqui, ó, em média tem de 23, 28, 30, não passa de 30, tá? Eu, na minha opinião eu não acho caro não, tem de vários preços, 20, 21, 23, 30. Então, é uma coisinha bobinha que dá um charme do caramba no carro. É? Fechou? Tá. Fechou? Por que, por que, que você está me filmando assim? Não, não sambadinha. Não, gosta. nada de sambadinha. O povo gosta não, de você rebolagem. Rebolagem Se o pessoal pedir no comentário a sambadinha, no próximo eu, eu dou. Senão, nesse eu não vou dar Fechou? Tchau. Fiquem com Deus. Até mais.